E pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro e hoje vamos jogar aqui uma versão de Shadow Force para Mame. Vamos escolher aqui temos o Kai, Tengu, Coyote e a Brunete, quase sem é roupa, coitado do Brunete. Vamos pegar o, o vermelhinho aqui: o Tengu, tem mais de... narigudo violento. Stage: Construção, Laboratório Científico floresta secreta, achei é legal, floresta secreta, invadir a floresta secreta e destruir tudo, é bater em todo mundo beleza, esse aqui é o Shadow Force de Mami, tá pessoal, ele é um jogo de arcade tô conseguindo fazer uma emuladinha de arcade aqui no meu, no meu Android Estou apanhando um pouquinho para esses ninjas, samurai, olha ah, ali, como sempre, comidinhas escondidas, rapaz temos um, um visual, essa aqui era para ser a floresta secreta, mas ela tem um, um arzinho de parque nacional, alguma coisa do tipo assim. Olha ali, rapaz, tem um dash. Ah, é poder, eu achei que pulou. Ah, aqui pulou. Soco, so, aqui é um, aqui é um soco cruzado, soco cruzado. Soco cruzado mais lento, esse, esse aqui é um soquinho mais rápido. Ah, moleque. Ó, o soquinho, o soquinho rápido faz combo. Legal, legal. Eita. Ai. Ele não dá... Ele não dá voadeira, né? Ele, dá, ele pula e dá golpe. Aí... A, a, os combis são meio estranhos, assim. Ele faz esses dash sozinho. Eu não tô nem mandando fazer, mas... E na, na geral, é bem legal o jogo. Não dá pra falar, eu curti. Eu gosto de um beat up mais clássico assim, que não tem muita frescura, rapaz. É só chegar, bater e quebrar, cara. O personagemzinho aqui parece quase um, um vilãozinho de Dragon Ball. Se for olhar, é fortão sem camisa, tem uma ombreirinha. É, aqui a gente está enfrentando é ninjas, né? Ninjas e, e samurais. Tem um, um outro ali, aqui de Flash, uma lança de arco. Ai, ah, é mas. É Aquelas kunai concorrente. Ele tem um especialzinho, deixa eu ver o que eu, se eu preciso carregar alguma coisa para fazer aquele especialzinho. Cadê, cadê, cadê? Para ah, de me bater. Ué, agora tá dando chute, aquela hora fez um especial. Não sei de mais nada. Agora eu consigo dar voadeira. <risos> agora eu sei que eu tenho voadeira. Ah, meu Deus, vou morrer. Gostei dessa variedade de, de chute e soco. Tem o soco rápido, tem o cruzado, ó queria é pra ser mais forte, só é mais lento, né? Eita pomba! Eu só não saquei como é que ele fez aquele especialzinho aquela hora. Ah, moleque, vocês estão doidos? Só que eu só. Olha, essa, a maioria dos combos que eu tô fazendo, eu nem sei como é que eu tô fazendo, tá? Não repare, eu só tô metendo porrada nesses loucos. Olha aqui! O cara tá achando que é o Zangief, fazendo um, um o golpinho de luta livre. Cachoeira rolando, toma desgramido. Eu só, eu só achei só senti falta de uma barra de vidro. Não me explodi maldito. Start, continue. Vamos pegar o coiote agora. Nossa, o coiote é um é violento, é um animal. Esse cara é um animal. Só senti falta da barra de vidro dos adversários. Né? Você está frito? A maneira de lutar dele é meio desengonçada, mas... Isso aqui que eu fiz foi um combo, né? Ah, não, é... Nossa, ele dá muitos chutinhos. Ah, <risos> que massa! Eita, pomba! Esses agarramentos aqui que é legal, do... Coyote! Coyote! Ah, vai ficar me batendo, Aí, já se foi o Aí tem esses caras de. Esses samurais aqui de Kokunai que eles ficam. Ah, vou ficar. Sério que vai ficar me batendo nessa escondida, rapaz? Seu outro não me ataca? Bate, coiote! Ó. Oh ali tomou tudo de mim e saiu correndo Ah, mardito, sem vergonha vamos pra dentro da caverna, bora Aí, bananas muito importante pra uma campanha saudável dentro de um beat up ai tá pô. o coiote ele é, ele é estranho os ataques dele saiu? Ele é meio desengonçado, ele lembra o Blanca né, com essa bolinha, esse, esse jeito de andar, esse jeito mais animalesco assim, mais quadrúpede Mas ele é meio desengonçado pra bater Ele não consegue fazer um ataque muito rápido Só um chutinho Ó, ó um chutinho aqui, ó, eu dou uma metralhada neles Aqui ó Ah rapaz, tá pensando que aqui. aqui é coiote nem eu se me defender, esses caras ficam se defendendo dos ataques do coyote, vamos tomar banho. Ó, fiz um ataquezinho alablanca. Comi uma banana. <risos> uma banana Beleza, olha aí, rapaz. Shadow force do mami, hein, pessoal, que gosta de um beat up clássico. Smash né? a moeba experimental. Ixi. É milagre! Olha ali, rapaz, ele me culpeia. Sai daí, rapaz, tá, tá batendo. Aquela hora fiz, o bonequinho fez um especialzinho lá jogando fogo nas coisas. Eu não sei como é que faz isso no Blank. No Blank. Oh rapaz, meti branco aqui. Foi totalmente intencional. Caraca, <risos> da minha cabeça. Ah, ele bateu, homem. Toma aqui, chutinho da chulê <coughs> Beleza, um já foi Me larga Eu, pelo, Pelos jarrinhos e... Aqueles negócios ali que... que isso que fecunda as amoebas ali, pelo que eu vi tem mais, mais dois para enfrentar Ah me larga! Ah não! Fui agarrado! Não ri. Tá, tá? aí Start, lógico, agora vamos pegar a brunete e é, a brunete vai ter barulho a brunete eles intencionalmente botaram ela bem dizer, de, de calcinha, só para poder usar os colchões dela para fazer uns chutes mais altos, é, é, é clássico apelo machista do corpo feminino não é que eu esteja reclamando só estou comentando <risos> a blunete, não é nem Brunette. é blunete matamos as amoebas, que os outros dois já não virou a moeba. Versus Stage Olha ali que legal Tem um, uns robôs diferentes hein? Tá, era pra, ter, pra eu estar tá batendo, eu estou apanhando Ah meu Deus nossa, é bandido? Para de me bater! Ah! Vou botar no canto de quebrar essa cara! Chinelona! Para de me bater, meu! tem que dar uns combi nela Ah, agora eu vou morrer que ah, é nada aaaah morri na ah ela tem um é um ajudante perdi, não acredito maldita, perdi para a máquina, para mim mesmo tá bom ó ah. Construction City, beleza, vamos para Construction City A gente já chega e já tem os bonecos aqui esperando a gente Ih, já foi pro saco Vamos dar um Start Vamos escolher o Kai Lembrando pessoal, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, muito importante que me dá aquela força O nome é Karchi, achei que era Karchi. Esse aqui é tipo o Donatello da, da turma, aqui, ó, o cara do bastão. Não é tão rápido, né? Para de bater, se apanha demais esse joguinho. O cara é Rapaz. O problema é que como não dá pra ver a barra de vida dos inimigos, a gente não sabe se já tá matando ou não. Esse cara parece mais fraquinho que os outros, né? Acho que meus golpes não Isso aqui não deve ser um boss. Apesar que tá aguentando muito esse cara. Não pode ser tão fraquinho o, o Kage Ele era pra ser o primeiro a ser escolhido. Ele é o, o que tá na frente na seleção dos personagens. Já fui pro saco. Nossa cara, tá muito fraco. Vamos com o Tengu novamente. O Tengu é violento. Ah rapaz, tá pensando o quê? O card não durou muito não. Olha que legal! Aquele bonequinho lá, Tecnos, Japão. Não sei o que. Eu quero usar um especialzinho não lembro como é que é Ifukifuuu, Ifukifuuu Mano, eles para longe Técnico Tecnos Japan Corp Legal o login da empresa, do bonequinho Gosta de bonequinhos, ah meu Deus. A gente apanha muito nesses jogos de mão, vai tomar banho Cara, me bater, boneco As caixas não quebram? Eu queria ver se tinha alguma coisa dentro pra me salvar As caixas não quebram do que foi o que? Aí, essa foi de escovador Não, nem pra isso Não, não vai recolher essa ponte aqui, né, rapaz Te manda aqui Vai me derrubar ainda Eita, pomba Os gritinhos, que é legal Bom, ele é um bichão Bem legal de se jogar Recomendo que tiver a oportunidade de jogar o Emulador de Mami, Shadow Force Ele é... não tem nada demais, vamos dizer assim Não é... ah oh, meu deus do céu, esse beat é o mais melhor de todo o universo do mundo do do, do... do planeta do universo Não, mas ele é bem divertidinho Ainda mais que se jogar no emulador, tu tem as ficha infinitas. né <risos> A gente pode ir morrendo... Ó. É... Puxa, fui pro saco perto de start, seleciona o Coyote Nem eu falei, eventualmente tem algumas coisinhas que atrapalham o que tu não sabe para a barra de vida dos inimigos. É difícil pra, pra gente lutar sem saber se já tá matando ou não. Depender dos gritinhos de tem gente aqui ainda? Desesconde, rapaz, volta a pegar. Ah, oh, vou matar como esse cara? Ah, moleque. <risos> o cara tá fugindo de mim. Ó, oh, tem alguém rindo aqui. Deve ser... Deve ser boss. Aí, ó. Esses boss fuleiro aí que eu... eu... Que eu pego eles e, e atiro eles pra onde eu quiser. Uh! <risos> Ah, vai ficar se defendendo até que hora, rapaz. Toma. Ah, agora vai ficar pulando. Ah, vai ficar tomando patada, rapaz. Vem, vem. Ah, oh, maldito, <risos> Me inventou uma bandeira atômica. Não, coiote, eu aí. Não, coiote. Sim. Pera aí, eu pulei um. Não, é a Brunette agora, né? Blu net A Blunette pelo menos, é rapidinha. Ah, vazou de novo. Cagão. Tem que quebrar alguma coisa aqui antes que me quebre. Opa! Tem, tem, aparenta ter, ter jeito de fase de elevador. Eu não vi o especial da BlueNet. Também não sei se eu vou conseguir fazer. Ah. Olha ah, que legal, ela faz tipo um kage bushing Ah sério? Fase de elevador. Ah não, eles só vão vender <risos> só vão descer do elevadorzinho mesmo. Beleza, Dona BluNet. Só vamos Enquanto a gente ainda pode A Bluenette, ela, ela é boa Porque os ataques dela são rápidos Ela não é o bicho mais forte do mundo Mas ela é bem rapidinha, curti? Esse aqui é o Shadow Force do Mami pessoal. Então, ó, quem tiver a oportunidade de jogar Joga, recomendo Acabou na minha recomendação Curti Se puder também jogar a oportunidade de jogar ele no de repente no pc, jogar para dois deve ser muito divertido também, eu não sei se ele não tem como é que é, fogo amigo que a gente brinca né, e a gente pode bater nos nossos companheiros, olha ali rapaz, vou para infinito e além, ah show de bola, vamos terminar esse loquinho aqui agora para a gente poder finalizar o vídeo da maneira adequada. Já vou pedindo para vocês deixarem o likezinho no vídeo. Muito importante quem puder dar aquela força. Eu agradeço mesmo, ajuda demais aqui o canal. É uma recomendaçãozinha, é um, um feedback positivo que vocês vão dando. Ah, se vocês não curtiram, pode dar dislike, vai dar nos comentários. Não gostei, é muito curto o vídeo, é muito longo o vídeo, o jogo é muito ruim, esse tipo de coisa. Podem mandar, certo pessoal? Eu tô aqui para ouvir vocês e, e tudo que eu vou jogando, a boa parte são sugestões também dos parceiros, espero realmente que vocês tenham curtido, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui pessoal, vou só matar esse verdinho aqui, vou pegar essa bolota aqui, e vou vazar na capoeira, opa, será que isso aqui é um boss, opa, vamos matar o boss então, já estava vazando, achei que não ia ter boss, vamos matar o boss primeiro então, que dá pra gente não ser atrasado ao é serviço né, tem mais isso ainda Vira pra cá, brabo. Vira pro lado do boss. Aí, vamos tirar a vida desse boss nojento. Aí, vamos fazer um. Dar um start. Pra pegar o próximo personagem. Ih, rapaz, vai ser é o Cash. pequena pausa no tempo aqui, pessoal, porque eu tô no meio, agora eu tô no expediente. Eu só quero matar esse boss aqui antes de vazar. Como é que eu faço especial? Especialzinho do... Do esse Especialzinho que dá uma salvada também, porque o Kajus é muito ruim. E um ou outro personagem também é meio ruim de, de bater e tudo mais. E, cara, eu, eu achei legal a dinâmica do... Dos personagens, dos bosses. Eles são meio que uns samurais, parecem uns vilões de Power Ranger Voltando aqui, vem, vem gente aqui na Secretaria de tempo todo aqui, eu quero só matar esse boss, antes de mais nada. Não quero deixar esse, um boss pendente. Bora, vamos lá. Agora, vamos dar um start, quem é que vai pegar? O Tengu. O Tengu, ele é violento. E eu gosto do especialzinho do Tengu, levanta. Faz o especial, Tengu, faz o especial, Tengu. Como é que é o especial, Tengu? Eu não sei fazer. Não vai morrer antes de fazer o especial, não. Ah, não estou conseguindo fazer os especial do Tengu Nossa Senhora, o Tengu ta... ele apanha muito Aí É que Tengu é de curta distância Ah, foi pro saco Ah, não foi ainda Agora foi O Tengu não dura muito Vamos para para brunete de novo Ah, vou montar umas fichinhas, né? Coyote não me ele com o Coyote então. Nossa. Esse cara muito tá roubando. Quero fazer o um especial aí. Ah, me esmagaram. Tá quase morrendo, né? Vamos te matar aqui de uma vez. Antes que dê treta. Aí, já se foi o disco voador. Nossa, chegou a desmantelar ele de vez. Certo pessoal, conseguimos passar de duas fases aqui do Shadow Force, espero que vocês tenham curtido, desculpe as últimas interrupções, aqui já invadi o horário de serviço. <risos> mas foi muito bacaninha, espero que vocês tenham curtido, não vou conseguir jogar esse Versus Stage, mas fica a dica do jogo bem bacaninha. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.